Me conhecem por Xucuru Guerreiro Barretilha e Jupago estão comigo Tradição é a religião que sigo Sou a força do índio verdadeiro Tenho a pele do povo brasileiro Me defino um indígena em meu artigo Enterraram na mata o meu umbigo Onde ainda será meu paradeiro Se Tupã me protege por inteiro Tamain afugenta o inimigo Mesmo aqueles que agem sorrateiro Não me tentam por sentir o perigo mas a paz é meu lema costumeiro E o cacique e o pajé me dão abrigo Meu nome é Walter Leal Guimarães Eu sou servidor público já há um pouco mais de 23 anos Aqui em Pesqueira desde 2009 E muita gente se espantava quando eu dizia que era índio Porque em qualquer lugar que eu vou eu digo que sou índio Eu me identifico como índio E as pessoas se espantavam um pouco Justamente por conta do estereótipo, né Daquela coisa da, da pessoa achar que o índio não sabe ler, que, não, que vive isolado. Sou poeta cordelista, né, com raízes na, na, na área rural onde fui criado, né, até 13, 14 anos. Eu tenho mais de 200 poesias, é, mais alguns é, é, sonetos, aproximadamente 50, então tenho, tenho muita coisa. E há 45 anos sou índio. <risos> Índio da, da, da tribo Chucuru de Simbres, nós temos com irmãos aqui, né, que são da, da tribo Chucuru do Orurubá. Hoje nós temos uma comunidade indígena do Chucuru de Simbres com aproximadamente 2.500 é, índios. E a gente está trabalhando com reflorestamento, com algumas ações. Há uma luta para que a gente consiga mais terra, porque, tendo visto que nós é, ficaremos com áreas para agricultura e, e, e, e pecuária só de 30%, isso é pouco. O índio ainda tem muitas barreiras, muitas lutas, muitas dificuldades, né? Muitos sonhos. Para mim é uma das maiores honras, das maiores alegrias da minha vida é ser índio. Ser índio, acima de tudo é você se identificar como índio, porque muitas pessoas são índias aqui em Pesqueira, muita gente é índio, mas não se identifica como tal. Você tendo sangue indígena e se identificando como, como índio, é ser índio. Eu acredito que fora do, do norte, da região norte, Pernambuco é o estado que concentra a maior quantidade de indígenas, né, a maior quantidade de, de, de, de tribos, de povos indígenas. Os índios mais jovens, essas pessoas que já têm uma, uma uma formação acadêmica, nós estamos fazendo também esse trabalho de resgate da, da nossa linguagem. Né? Preservamos muito ferrenhamente, por exemplo, o, o, o evento do Toré, que para a gente é extremamente é, é, importante. Né? Um Toré acontece lá na mata, chucurusa afinando a entonação. Os mais velhos ensinam a tradição e a cultura da gente se resgata. Sobre nós, os olhares de um primata, indicando que há preservação. Tamaí e Tupã dão proteção a essa gente guerreira mais pacata. Nós vemos o índio, qualquer que seja ele, como irmãos. E nem sempre o branco vê, vê o outro como irmão. Então a gente tem muito a comemorar, sim, mas também temos muito a, a lutar. Não temos aquilo que nós gostaríamos, mas nós preservamos aquilo que nós temos.